Boa noite a todos, vamos dar continuidade ao método Montemayor, capítulo 11. Hoje eu vou fazer os exercícios 103, 104 e 105. Por quê? Porque eles ah, vão dar o resumo técnico de que vocês precisam para poder tocar todo esse capítulo né então o que a gente vai trabalhar nele a gente vai trabalhar as notas enarmônicas né os dedilhados que a gente começou a ver na, na aula passada vamos ver também a afinação porque se for bemol ou se for sustenido é melhor fazer um dedilhado ou outro Tá? E, basicamente, perder um pouco do medo dessa armadura de clave aqui, que aparece para nós. Mi maior, Lá, bemol maior. Na flauta doce, no repertório para falta flauta doce, a gente não vai achar... Uma armadura de clave muito além dessas duas, não, tá? É importante saber também que os bemões aparecem mais para o repertório da flauta contralto e os sustenidos aparecem mais para o repertório da flauta soprano ou tenor, né? E no caso da contralto, o contralto ou sopranino ou baixo, tá bom? Mas, para começar, eu separei aqui para a gente dar uma analisadinha nessa armadura de clave. Quem não tem muita é, teoria musical, isso pode assustar e pode empacar, né? Quem tem um pouquinho mais de conhecimento de teoria, fica mais fácil de entender isso daqui. Então, eu preparei uma tela aqui, deixa eu apagar essa, e pôr essa, tá? Para que a gente possa trabalhar um pouco isso na, na flauta doce, né? Primeiro, como que a gente vai começar? A gente vai começar vendo as notas enarmônicas, tá? Ou seja, notas enarmônicas são aquelas que se escreve diferente e tem o dedilhado Igual Certo? Então, aqui, quais são as notas enarmônicas? Daqui, a gente tem o Lá bemol aqui E o Sol sustenido aqui São a mesma nota Ou seja, mesmo dedilhado, né? Lá Lá bemol Sol sol sustenido, tá? Que a gente não vai ver as notas agudas ainda, tá? Outra nota enarmônica. Ré bemol e dó sustenido. Temos essa nota aqui. Ré bemol, dó sustenido, a mesma coisa. Qual é a outra Nota inarmônica aqui, Mi bemol e Ré sustenido. Dó sustenido, Ré bemol, uma nota inarmônica e depois Mi bemol, Ré sustenido, né? Mi bemol e Ré sustenido, mesmo dedilhado e... Lá bemol e Sol sustenido. Deixa eu passar para cá. para vocês poderem, na hora de tocar, ter mais ou menos uma referência, né? Então, as únicas notas que não vão ser enarmônicas nessas duas claves, né? É o... Nessas duas armaduras de claves, né? É o Fá sustenido e o Si bemol. Então, basicamente... Não, não tem, vocês vão tocar quase os mesmos dedilhados em todos esses exercícios aqui, né? Então, por isso que eu vou começar com 103, 104, 105, pra gente poder ver isso daí, tá bom? Como que não é tão complicado o quanto parece, tá? Então, deixa eu apagar essa tela que a gente vai para outra maior para vocês poderem acompanhar comigo isso daqui. Então, o que, que eu vou fazer e que eu recomendo até que vocês façam também é estudar o primeiro compasso de cada um. Ao invés de vocês estudarem o 103 todinho, o 104 todo, o 105 todo, vocês podem é, estudar minuciosamente esses primeiros compassos para poder ver essas enharmonias aí e poder seguir com o exercício de uma forma mais tranquila, tá? Ah, antes... De começar propriamente dito o exercício tocando é importante a gente falar um pouquinho sobre esses dedilhados aqui, ó. Que nesse caso faz muita diferença para afinação. Geralmente usamos o sol sustenido, esse dedilhado aqui, e o lá bemol, esse dedilhado aqui, porque. Porque o lá bemol afina melhor com o Si bemol usando esse dedilhado. E o Si natural afina melhor com o Sol sustenido usando esse dedilhado. tá? Então, na hora que vocês estiverem tocando, prestem atenção nisso. Muitas vezes até, é o caso da minha flauta, eu faço o sol sustenido assim e o bemol também tá para essa para nos dois casos certo é, e vocês têm que ver isso varia demais de flauta para flauta né isso é, mostra né é um exemplo de como que a flauta doce não é um instrumento temperado né que os dedilhados podem mudar bastante dependendo da tonalidade que você toca e do instrumento também que você tem, do modelo, tá? É, então, sem mais delongas, vamos tocar. E cinco. Bom, hoje. A aula foi bem curtinha, né, esse é um capítulo que não é tão difícil, mas também não é tão fácil, né, exige da gente um pouquinho de, de atenção, né, e se vocês focarem bem nesses primeiros compassos desses três exercícios, né, ah, se vocês chegarem até, se vocês já chegaram até o capítulo 11, vocês não vão ter mais tanto problema com ritmo, né, com leitura de notas, é só uma questão do dedilhado, e de acostumar também. Nos próximos capítulos a gente vai trabalhar mais as notas agudas. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado e até semana que vem.